Visto E Obras diante dos homens para ser aplaudido. Se fizer assim, já foi recompensado. Pois você escolheu a glória dos homens. Galardão! Presta atenção no que Jesus está falando, hein? Toda atitude ou ação por amor ao próximo ou qualquer outra coisa que eu fizer para os outros verem não tem recompensa celestial. É só para receber aplausos. Mas se eu faço para ninguém ver, mas só para o Pai Celestial ver, nem minha mão direita ficar sabendo? Isso gera recompensa celestial e eterna. Isso agrada o coração do Pai. Pensa um pouquinho. O que será que eu tenho feito?